Comunicação e inteligência emocional O céu não está em crise, Deus está no controle Eu creio em milagres e tudo posso naquele que me fortalece Comunicação e inteligência emocional Oito verdades sobre comunicação e inteligência emocional Que você precisa saber Vamos começar lendo alguns textos na palavra As pessoas inteligentes sabem como segurar a língua sua grandeza é perdoar e esquecer. Bíblia, na versão, a mensagem. Quando muito se fala, maior é o risco de pecar. Por isso, o sábio mede bem as suas palavras. Vigie suas palavras e controle a sua língua. Você salvará a você mesmo de muita desgraça. Observe as pessoas que sempre falam, sempre falam antes de pensar, até os insensatos saem melhor do que elas. Eu fiz uma pesquisa no meu site e nós perguntamos para 2225 pessoas e perguntamos qual era a área mais difícil no seu relacionamento conjugal. 5% disse Relacionar-se com sogro e sogra é complicado para mim. É, 20% respondeu, a área sexual é complexa para nós. 22% disse, falta romantismo. 24% falou sobre comunicação. E 28% disse que a área financeira era muito complicada. 24% disse, temos problema na área da comunicação. Se você parasse um pouco para refletir sobre a importância da comunicação, eu creio que você investiria mais nessa área. Augusto Cury disse algo interessante. Muitos casais se separam não por falta de amor, mas por falta de uma comunicação inteligente que retroalimenta o amor inteligente. Muitas pessoas se separam, não por falta de amor, mas por falta de comunicação inteligente, que retroalimenta o amor. A primeira verdade que você precisa saber sobre comunicação é que nada é possível sem comunicação. Nada é possível sem comunicação. Se não veja esse texto Evangelho segundo João capítulo 1 verso 1 ao 4. No princípio era aquele que é a palavra. Gente, palavra são códigos ou palavras são códigos que expressam pensamentos. No princípio era a palavra. Palavra expressa pensamento. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio, intermédio dele. É a palavra. Então, entenda. Eu estou usando esse texto para fazer uma aplicação dentro da comunicação. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E é interessante que diz. No princípio era... O verbo, se você pensar em verbo, tira o verbo e a frase perde o sentido. Veja como tudo aí nesse texto nos remete à importância e o valor da comunicação. Sem ele nada do que existe teria sido feito. E agora diz, nele estava a vida. Preste atenção, nele que era a palavra Através da qual tudo foi criado, estava a vida. Pergunto, o que caracteriza a morte? Um, uma das evidências de que morreu, silêncio. Uma das evidências de que morreu, silêncio. Silêncio. Nele estava a vida e era a luz dos homens. Agora é interessante como tudo nos lembra, nos lembra comunicação. Porque vamos pegar a palavra diálogo e dividir em duas: dia, tracinho, logo, palavra. No grego: dia, tracinho, logo. Dia lembra o que? Luz, claridade, sol. Logo, palavra, comunicação. Então, se à noite acaba a energia, tudo fica escuro, mergulhado na escuridão, se caminha com liberdade? Não. A gente caminha com segurança? Não. O que significa dizer que quando acaba a comunicação, quando morre o diálogo, a relação mergulha nas trevas. Ninguém caminha com segurança. Ninguém caminha com liberdade. Então, entenda a importância e o valor da comunicação. Em segundo lugar, sem comunicação não há transformação. Se não, preste atenção que quando Jesus realiza o seu primeiro milagre, lá em Cana da Galileia, todo o milagre passou pelo sistema de comunicação. Maria, ela enxerga um problema e ela... Fala para Jesus. Jesus ouve. Jesus compreende. E Jesus responde. Aí Jesus fala com Maria. Maria ouve. Compreende. E responde. Aí Maria fala com os serventes. Os serventes ouvem e compreendem. Quando Jesus fala com os serventes. Eles ouvem e eles compreendem, eles agem, e aí os serventes falam com o mestre Sala, e o mestre Sala ouve, compreende e fala, percebe? Guarde isso, quando o diabo consegue por algum motivo levantar na sua casa a fortaleza do silêncio, não há mais transformação. Daí para frente haverá deformação. Aonde não há comunicação inteligente, construtiva, efetiva, não há transformação. O que há é deformação. Agora, preste atenção, na família, se não se prioriza a comunicação, em pouco tempo os membros estarão tão distantes que jamais conseguirão se encontrar novamente, nem que seja para brigar, é preciso se comunicar. Mas eu, eu chamo de briga boa, briga inteligente, briga com autocontrole, da própria ira. É, é aquela briga que faz o outro... Dizer verdades que na calmaria jamais falaria, sabe quando é que a Rose fala para mim as verdades que eu preciso saber para estar tá brigando? Ah, depois tem outra, você lembra que há um ano atrás, porque a mulher guarda tudo, na é verdade, é que a mulher tem um ovo na cabeça que ela vai guardando tudo ali, e na hora da briga ela abre o ovo. Ah, depois tem outra, você lembra? Há 15 dias atrás, então nem que for para brigar, Ó, cuidado com o casal que diz para você assim, ah, nós estamos casados há 10 anos e nunca brigamos, então, ou nunca casaram, ou morreram e esqueceram de enterrar os dois. Cuidado com o casal que diz Não, eu, eu, eu, há 20 anos estamos juntos e nunca... Isso não existe Aonde houver dois seres humanos normais Aí sempre vai haver discordância E discordância pode levar a uma briga A comunicação precisa ser priorizada e treinada Priorizada e treinada Tem que ser honesta, direta, aberta E com a intenção de se mostrar Comunicar é compartilhar vida e emoções Sem medo e sem máscara A boa comunicação produz o que? Leiam comigo Integração, conhecimento, desenvolvimento revelação. Para você fazer parte do grupo, para você se integrar, você tem que se comunicar. Casar é conhecer e só dá para conhecer o outro se a gente se comunica e se comunica bem. Desenvolvimento e revelação. É impressionante. Tem casais que estão casados a Cinco anos e não se conhecem Dez anos e não se conhecem Vinte anos e não se conhecem Tem um fato engraçado que a minha esposa me contou Que ela conversava com a mulher casada com o seu irmão Há sete anos E ela disse assim Ah, inclusive o meu irmão Quando ele colocou dentadura, prótese A mulher arregalou os olhos, a esposa O quê? Meu marido usa isso? Como ele escondeu, Douglas? E, é, não sei. Porque esconder da esposa que usa prótese. Aquele casal de velhinhos, 50 anos, estavam casados. E um jornalista quis saber, 50 anos, casados? Qual é o segredo? Marcaram um café. Foram tomar café juntos. E eles estão tomando café. O jornalista perguntou para ele, qual é o segredo de 50 anos de vida conjugal? Ele disse, é simples, sabe essa parte do pão aqui, ó? bengala, crocante, é a parte que eu mais gosto, todo dia, eu corto essa parte, abro, passo manteiga, coloco, às vezes em quando, queijo, não é? E sirvo para ela, o jornalista, que lindo, maravilhoso, aí perguntou para ali a senhora, qual é o segredo? Ela diz, sabe essa parte que está falando crocante Que ele mais gosta É a parte que eu mais detesto E eu estou comendo isso há 50 anos Eu pergunto, eles se comunicavam bem, sim ou não? Um casal estava conversando Depois de 15 anos de casado Brigaram mais uma vez por causa das dívidas Aí ele olha para ela e diz assim Depois tem outra, viu? Será que você não sabe que eu não gosto de peixe? Você faz peixe todos os dias para me comer? Pô? Ele estava comendo peixe há 15 anos, gente a gente precisa conversar, nós temos dificuldade de falar sobre coisas difíceis, por exemplo, mau hálito Mau hálito é uma coisa que ninguém gosta, é uma conversa difícil Um dia um irmão entrou no meu carro, quase que eu desci E a melhor pessoa para ajudá-lo seria a mulher dele, mas a gente não fala sobre isso A gente não conversa sobre nossa vida sexual tem gente que arrasta uma vida sexual pequena, medíocre, pobre Porque eles não falam, não há conhecimento em relação a isso É interessante que a comunicação é essencial na construção Olha esse princípio aqui nesse texto de Gênesis capítulo 11 verso 8, 6 a 8 Aqui ó fala da torre de Babel, um projeto que não estava alinhado com o coração de Deus, que não estava alinhado com a vontade de Deus Deus resolve parar aquele projeto, e qual a estratégia que Deus usa? Primeiro ele, o texto diz assim, e diz Deus, diz, eis que o povo é um, unidade e todos têm uma só língua preste atenção que o próprio Deus está mostrando para você e para mim que aonde houver unidade e comunicação perfeita, as pessoas conseguem fazer o inacreditável. Olha aí, ó, e isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. O princípio me diz, o espírito do texto está dizendo para nós, que se houver unidade, o povo é um. E comunicação perfeita, a força desse povo, ou dessa família, ou desse casal, é impressionante. Eia, desçamos. Por que desçamos? Pai, Filho, Espírito Santo. Eia, desçamos. E nós vamos comprometer a comunicação deles. Nós vamos complicar a comunicação deles. E confundamos ali a sua linguagem Para que não entendam Um a língua do outro Para que não entendam Um a língua do outro Assim o Senhor os espalhou dali Sobre a face de toda a terra E cessaram de edificar a cidade Então preste atenção Que quando o diálogo A comunicação fica comprometida O processo de construção Do seu projeto de vida conjugal E familiar cessa para. Dá para você entender porque muitas vezes a gente percebe até uma presença maligna e diabólica confundindo a linguagem entre os dois. Cinco chaves da comunicação com inteligência emocional. Amados, lá na nossa casa de recuperação de casamentos, nós já recebemos 1.074 casais. Eu afirmo, sem medo de errar, que 99% dos casais que lá chegam tem problema na área da comunicação e da inteligência emocional. Tem problema na área da comunicação e da inteligência emocional. E aí você me pergunta, pastor Josué, por que hoje, por que hoje, claro, depois do incentivo de Daniel, Daniel Goleman na década de 90 que popularizou essa terminologia de inteligência emocional como uma das inteligências do ser humano, por que que hoje a insistência dos diretores das empresas em fazer com que os seus subordinados, supervisores, gerentes, líderes, façam curso de inteligência emocional? Por que, que a gente percebe hoje muitos promovendo esse curso de inteligência emocional? Por quê? Daniel Goleman já dizia, o teu sucesso em todas as áreas da vida depende 80% do seu que, 20% do seu que, ou seja... Sucesso em qualquer área da vida depende 20% do seu coeficiente intelectual, 80% do seu coeficiente emocional. Se todos os casais entendessem isso, nós, nós teríamos muito menos problema. O que está faltando muitas vezes não é coeficiente intelectual. É coeficiente emocional E isso é tão sério À luz das escrituras Que... Por quê? Por que Caim matou Abel? Inveja Inveja tem a ver com o intelecto ou com a emoção? Tem a ver com a mente que pensa Ou a mente que sente? presta atenção, inveja é uma questão emocional Caim mata Abel Moisés desce do monte depois de 40 dias trazendo as tábuas da lei a única bíblia escrita por Deus com os dez mandamentos quando ele vê o povo adorando um bezerro de ouro liderado pelo seu irmão Arão ele fica irado e no seu Descontrole emocional possuído por um sentimento de ira, ele não pensa, ele não reflete, ele não calcula, ele não faz conta. E ele simplesmente pega a, a, o que Deus havia feito, ele quebra. Ou seja, quando você perde o controle e se deixa dominar pela ira, você começa a quebrar o que Deus fez. Você começa a destruir o que Deus escreveu, o que Deus fez. Você sabia que a morte de João Batista foi consequência do descontrole emocional de uma mulher? Herodias está cheia de ressentimento, e ressentimento é emoção. Ressentimento que leva a desejar se vingar é emoção. E ela pede a cabeça de João Batista através da sua filha para Herodes e ela cala uma voz profética. Interessante. Davi é perseguido por Saul durante toda a sua vida. Davi, Saul só não matou Davi porque Deus o protegeu. Deus o guardou. Por quê? Ciúmes. Dificuldade de aceitar su o sucesso na vida de um subordinado. O ciúme o consumiu. E fez dele um louco, perseguindo Davi. Ciúme emocional. Então preste atenção. Se você não souber lidar com as suas emoções, você não mata o seu irmão como Caim fisicamente, mas você mata ele aqui dentro Ele não existe mais para mim. Se você não tiver controle das suas emoções, você começa a quebrar aquilo que, que, que é precioso e que Deus fez. Tem mulheres aqui sendo quebradas pelo marido. Tem marido sendo quebrados pela mulher. Tem filhos arrebentados por causa da falta de controle dos pais. Se você não tiver controle das suas emoções, você é capaz de, de, de parar o ministério profético a semelhança de Herodes, Herodias e a sua filha. Presta atenção. Então estudar sobre comunicação e inteligência emocional não é um assunto qualquer, é um assunto muito sério. E é interessante que depois Moisés comete uma outra bobagem, era para tocar na rocha, ele bate na rocha e simplesmente Deus disse para ele, por causa disso você não vai entrar na terra prometida, ou seja, quando você não tem controle das suas emoções, você pode... Perder aquilo que era promessa de Deus para a sua vida. E ver os outros entrando e você para o lado de fora. Cinco chaves da, da comunicação com a inteligência emocional. A primeira é o que falar. A segunda é por que falar. A terceira é quando falar. A quarta é onde falar. E a quinta é como falar. A primeira é o que falar, tem a ver com o conteúdo gente É interessante Que Paulo escrevendo aos efésios Ele disse o seguinte Tenha cuidado com a maneira de falar Nunca saia da boca de vocês Nenhuma besteira ou baixaria Fale apenas o que é útil e que ajude os outros Repete comigo, conteúdo Outra vez, conteúdo a pergunta não é, é verdade? É certo? A pergunta é, além de ser verdade e certo, devo ou não dizer? Porque isso tem a ver com o que falar e aí, numa outra versão, Paulo teceu assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Torpe vem de torpedo, torpedo explode e explode destruindo. Ou seja, não saia da vossa boca nenhuma palavra que, que exploda a vida do outro, que destrua o outro, que acabe com o outro. Conteúdo, fale apenas o que é útil. Na outra versão mais tradicional, fale apenas o que edifica. Fale apenas o que constrói. Fale apenas, apenas o que contribui. E aí, isso eu, fa eu faço um exercício na minha casa, principalmente de um tempo para cá, quando a gente vem lendo muito livro de provérbios, provérbios e provérbios, que é, é, realmente é uma sabedoria milenar quanto à inteligência emocional. É, eu e a minha esposa, nós, nós fazemos esse exercício. Às vezes eu estou... Eu estou tomando café com a minha esposa, ou um chá da noite, e vem assim, vem aqui assim, ó, vem, vem assim, um assunto, e você fala, mas é verdade, eu estou certo, e vem aqui, aí você faz uma, uma última pergunta, vai edificar, vai construir, vai abençoar, transmite graça, vai contribuir para o momento ser melhor. Vai ajudar em quê? Não. Não vai ajudar, não vai edificar. Só vai estressar, vai, vai dar confusão. Então você engole. Cadê a água aqui? Você engole. Entendeu? Você engole. E engole. De preferência vai no banheiro. E faz xixi. Para ir embora mesmo isso. Agora preste atenção. Não é só o que falar. Quando e onde falar. Porque às vezes é necessário falar. Às vezes você precisa falar. Mas quando falar? A palavra certa no tempo certo é como a joia feita por encomenda. A palavra certa no tempo certo é como a joia feita por encomenda, e a repreensão do amigo na hora certa é como um anel de ouro no dedo. O grande problema é que às vezes nós falamos o certo, mas no lugar e na hora errada. A hora do almoço é sagrada, gente. Eu não gosto de discutir problemas na hora do almoço na minha casa. Eu não gosto de. De, de, de discutir algumas questões no café da manhã eu faço essa conta eu faço essa autoanálise eu pergunto para mim mesmo e, mas só que nós não éramos assim isso que é legal eu e a Rose nós não éramos assim eu não era assim de um tempo para cá eu entendi o que Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 13 verso de número 11 quando eu era menino eu entendi o que Paulo... Presta atenção, quando eu era menino, eu falava com menino, sentia com menino, pensava com menino. Eu era imaturo e por ser imaturo, eu era ignorante, estúpido, precipitado. Eu mais destruía do que construía. Eu mais amaldiçoava do que abençoava. Eu mais atrapalhava do que ajudava. Quando eu era menino, eu entendi. Aí Paulo diz assim, quando eu era menino... Eu falava com o menino, sentia com o menino, pensava com o menino, quando cheguei a ser homem, quando eu amadureci, quando eu cresci, quando eu progredi, <risos> eu desisti das coisas próprias de menino. Repete comigo: eu desisti das coisas próprias de menino. Era assim, ó. O amor é paciente. Então, Paulo estava dizendo assim, ó: quando eu era menino, eu não tinha paciência. Quando eu era menino, eu não era benigno. Quando eu era menino, eu ardia em ciúmes. Quando eu era menino, eu era um estúpido soberbo. Quando eu era menino, eu, eu me portava de forma inconveniente. Quando eu era menino, eu só pensava em mim, na fila. É eu, é no almoço é eu, no jantar é eu, no banco, olha para mim. Quando eu era menino, eu, eu, eu, eu era egoísta egocêntrico e me portava de forma inconveniente procurando apenas os meus interesses quando eu era menino eu explodia por qualquer motivo eu era capaz de brigar por causa de um botão, de uma bala, de um chiclete de 50 centavos, 10 centavos quando eu era menino eu era um causador de problemas quando eu era menino eu tinha uma lista de ressentimentos e de mágoas. Tudo o que fazia para mim, eu guardava. Quando eu era menino, eu vivia ressentido por causa do mal. Quando eu era menino, eu me alegrava com a injustiça, bem feito, tinha que quebrar a cabeça. Quando eu era menino, eu me regozijava com a mentira. Quando eu era menino, eu não sofria nada pelo outro, eu não queria nada em relação ao outro, eu me exasperava em função do outro, eu não suportava nada em relação ao outro. Aí ele amadurece, e quando ele amadurece, se torna homem. Quando ele cresce, progride, avança. Quando ele, ele deixa de ser filhinho na maturidade, quando ele deixa de ser jovem na maturidade, se torna pai. Ele diz, agora eu entendo, o amor é paciência, o amor é benigno, agora eu entendo, o amor não arde em ciúmes, Pô, agora eu entendo, o amor não se ufana, não se insobertece, não se conduz inconvenientemente, por agora eu entendo que o amor não procura seus interesses, coloca o outro sempre na frente, porque é paciente com o outro, é benigno com o outro, não arde em ciúmes em relação ao outro, não se ufana em relação ao outro, não se insoberbece em relação ao outro, não busca os seus interesses, mas dá sempre o primeiro lugar para o outro, não se exaspera, é calmo, manso, tranquilo, não se ressente do mal, não tem lista de ressentimento, aprendeu a perdoar. Não se conduz de forma inconveniente, não procura seus interesses, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Será que Deus não te trouxe aqui para te fazer uma pergunta? Quando é que você vai virar homem? Quando é que você vai deixar de atitudes infantilizadas? Quando é que você vai parar de brigar por causa de pirulito? De mamadeira emocional? Quando é que você vai parar de arrumar confusão por coisas tão banais, tão pequenas? Um casal chegou aqui, há, muito, há alguns anos atrás, num evento... A esposa que arrumou a mala dele e ela esqueceu de colocar na mala o cinto. Esse cara ficou endemoniado. E acabou com a esposa por causa do cinto. Você não presta nem para arrumar uma mala, sua anta. Você é uma idiota, lerda, cega, burra. Como é que eu vou para o... Encontro sem -se cinto agora. Destruiu a mulher por causa de um cinto. Quanto custa um cinto? 80 reais? Quanto custa sua paz, sua alegria? Seu orgasmo à noite? Quanto custa o evento, o avião, o carro alugado? Será que você não está...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 Como um anel de ouro no dedo. Agora, como falar? Tem cuidado com a maneira de falar, pô. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 15, 1: A resposta moderada neutraliza a ira, mas a língua afiada põe mais lenha na fogueira. A resposta moderada neutraliza a ira. Como falar? Há uma diferença: Ó, o tom muda o sentido de uma frase. É uma grande diferença. Você chega, a, a, a minha esposa às vezes faz isso. Ela me chama de ladinho e me dá um, uma bala. Quando ela faz isso, eu já entendi a mensagem codificada. Você está com o mal hálito. Então ela pega uma bala, me chama ao lado. <risos> Chupa essa bala, não precisa falar mais nada. Isso inteligência emocional. esse é equilíbrio, não é? Aí, tem, tem esposa, sabe o que ela faz? No meio de todo mundo. Que bafo de onça é esse, meu? Faz três dias que você não, não escova esse dente, pô? Sabe que não é tártaro, não? Uma coisa, gente, é você dizer assim, te amo. Outra coisa é, te amo, pô! quer que eu diga outra vez? Te amo! O tom muda o sentido da frase. Tem pessoas que não conseguem muita coisa porque não sabem falar da forma certa. Eu tenho um amigo no Rio de Janeiro ele é um carioca nato. Tem carioca aí? Sim. Tem flamenguista aí? No final vai ter o apelo Vocês Não percam a oportunidade de conversar Tem corintiana aí? Tem corintiana? Vai ter apelo para vocês também Agora tem, tem São Paulino aí? Tem São Paulina? Vocês estão na Bíblia Foi o São Paulo que escreveu A maior parte do Novo Testamento <risos> brincadeira gente, vai tudo para o céu se tiver convertido, vai tudo para o céu agora presta atenção esse meu amigo é taxista, ele é pastor e aí ele falou que um dia a esposa dele chegou para ele e disse assim pois Senhor, outra, viu se você não trocar essa semana essa porcaria de sofá até o final de semana, quando você chegar em casa um desses dias, vai estar tá queimado isso aí. vai estar tá pegando fogo no, no quintal Troca essa desgraça aí, pô. E ele é bem tranquilão assim, né? Ele olhou para ela assim. E disse assim: Você sabe que eu te amo, né? Vou morrer do teu lado. Casamento para mim é um só. Eu não largo de você. Só vou dizer uma coisa para você. Se você queimar se sofar, nunca que a mais entra sofá nesta casa. A gente morre junto, mas no chão da sala. E você me conhece. E aí dormiram mal para caramba, porque se dão bem, mas dormiram mal. Aí, quando ele voltou no outro dia do trabalho, ele, Josué, eu entrei em casa orando. Nem fui no quintal. Ele passou assim na sala, tava ali. e graças a Deus. No outro dia, o sofá tava lá. No outro dia, graças. Aí fizeram a paz e tal. Passa um mês, dois meses, três meses. E, e ele falou, Josué, e o tempo financeiramente para mim? Era difícil, complicado, cara. Tava duro. Aí ela liga para ele. Ela liga para ele, duas horas da tarde, ele trabalhando lá no Rio de Janeiro. Não é? Cidade maravilhosa, muito trânsito. E ele, taxista, a mulher liga: Meu amor, vem para casa mais cedo. Sabe de uma coisa? Vem agora para casa, meu amor. E ó, e vem quente, porque eu estou tô... <risos> feio. Ele falou: José, sabe de uma coisa? Eu larguei tudo, meu. Larguei, fica esses clientes para lá, vai para casa. Era longe? E ela disse, vem porque eu já estou preparando algo para a gente comer, bem gostoso. Vamos, tá, vamos ter um tempo nosso hoje. Ele foi, chegou em casa, ela toda banhada, cheirosa, produzida, mesa posta, banho dele pronto. Aí ela disse, vai tomar banho, meu amor. O banho está pronto. Aí ele foi, voltou e aí comeram aquele prato delicioso que ela preparou romanticamente e conversa vai, conversa vem, que clima gostoso, uma música não é, de fundo musical, é, de fundo, né? música de fundo. E aí, romântica. Aí, claro, fogo pegou, avivamento aconteceu. Depois que eles tiveram aquela plenitude orgástica, relaxaram. E naquela boa conversa pós-sexo? pós-coito, ela disse, meu amor, <risos> quando você puder, você troca o nosso sofá, Ele falou assim, Josué, eu tava duro, cara, tava duro. Eu falei, vou ter que fazer o um milagre. Falei, no outro dia pela manhã, eu tô assim, macho. Eu falei, não vou trabalhar hoje pela manhã, meu amor. Se apronta, nós vamos comprar esse sofá. Aí disse que ele. Chegou na loja falei, nem que eu divida esses 60 mesmo, mas vou comprar esse sofá para ela. Aí ela disse, mas pode escolher, escolhe um bonito aí meu. Porque amanhã o fogo vai pegar em cima desse sofá. <risos> e aí ele comprou, compra o um tapete também, já que nós estamos na chuva, vamos se molhar geral. Compra o um tapete, aí ela comprou o tapete e tal. Deu para você entender? É jeito. Não é por força. E nem por violência. Mas é jeito. Olha assim nos olhos do seu marido. Olhe nos olhos da sua esposa, irmão. E diga para ela assim. É jeito, meu amor. É como fala. Vale. Veja só. Quando a gente fala com inteligência emocional. Não vem só o sofá. Vem a pintura da casa. Não vem só a pintura da casa, vem a troca dos móveis. Não vem só o sofá, vem a troca do carro. Não vem só o sofá. Seu marido, irmão, vai para a igreja com você. Marido, é jeito. Tem marido que consegue muito pouco com a esposa porque ele não fala usando a inteligência emocional. Então, vamos correr. Eu fiz uma pesquisa esses dias no Instagram, ó. eu fiz uma pergunta assim, ó. não sei quantos responderam de verdade, mas olha, marido, sua esposa fala o certo na hora certa, na forma certa, no lugar certo? Ela tem equilíbrio emocional? 1.631 pessoas responderam, 37 de sim. 63% disse não. Agora eu fiz a mesma pergunta para as mulheres. E aí, esposa, seu marido, é seu marido lá. Fala o certo, na hora certa, da forma certa, no lugar certo. Ele tem clima emocional? 33.631 maridos, é... não, esposas responderam. Está errado, esposas. 49 mulheres disseram sim. 51% disseram não. Quem não sabe ouvir, jamais saberá se comunicar. Presta atenção, responder antes de ouvir além de tolice é pura grosseria, responder antes de ouvir além de tolice é pura grosseria. Olha o que a Bíblia diz, mas amigos, nunca se esqueçam, aprendam a ouvir, a ouvir primeiro e falar depois, não deixem que a ira tome o controle, quem se deixa dominar pela ira não faz a vontade de Deus. Ouvir é uma arte a ser aprendida. Amar é ouvir com o coração, o coração do outro. O caminho para o coração da família se faz pelo ouvir. Ouvir é reconhecer o valor do outro. Ouvir é tentar entender o sentimento do outro. Ouvir é prestar atenção ao que acontece com o outro. Ouvir é deixar o outro falar tudo o que sente, sem interrupção e sem autodefesa. Por que, que a gente, na maioria das vezes, não ouve? Porque a gente não está na conversa 100% presente para o outro. Presta atenção. Nós temos dificuldade de estar presente 100% para o outro. Com frequência, a gente divaga. Vocês sabiam que o homem consegue, a mulher consegue prestar atenção fixamente quando um homem fala até 15 minutos Ela consegue ficar 15 minutos conectada sem distrair Sabe quanto tempo um homem consegue realmente assim ó, Ficar conectadíssimo sem distrair? 5% Por isso, irmã, não resolva contar para ele aquela história longa à noite Deitados Porque tem cara que consegue responder dormindo Aham uhum. Aham uhum. Aham uhum. Quem não sabe ouvir com o coração jamais saberá compreender o seu cônjuge. Quanto maior for o nível de confiança, melhor será a comunicação. Quem anda em integridade anda seguro. Essa nova vida traz mudanças, chega de mentiras, chega de fingimento. Falem a verdade, no corpo de Cristo estamos, antes de tudo, conectados uns outros. Com os outros Se você mente para alguém Está mentindo para você mesmo A frase mais triste de ser ouvida Por uma esposa ou por um marido É eu não confio em você Eu vou dar um pulão aqui Só para a gente ganhar tempo ok? Compreender as diferenças Entre o homem e mulher Facilita a comunicação O Claudio ontem Ele foi muito feliz Ao falar De algumas diferenças e como é necessário a gente compreender. Para mim, talvez, aqui está o grande segredo para se construir uma relação conjugal que seja saudável, sustentável, duradoura. É você compreender as diferenças. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem e à imagem de Deus os criou macho e fêmea. Repete, macho e fêmea. Olhe para cá. Vamos pensar lá naquela, naquela situação de Eliseu, quando foi com os moços cortar madeira à beira do Jordão para ampliação do espaço. O cara estava usando o que? Um machado. Um machado. E de repente ele grita, ai meu senhor, porque era emprestado. O machado é formado por uma peça de ferro Que é a fêmea E pelo cabo Que é o macho E é quando os dois se conectam Que se torna uma ferramenta útil No processo de construção Então, ferro, fêmea ish no hebraico O cabo, a madeira, o macho Certo? É Ix ish, e isha Fêmea e macho Então essa conexão É que faz da ferramenta Faz com que a ferramenta seja útil Quando é que a ferramenta Deixa de ser útil? Quando desconecta divórcio. De Agora pergunto Para que seja uma Ferramenta Muito útil O cabo tem que estar conectado com a fêmea, sim ou não? Sim. Agora, pelo fato de haver uma conexão entre a madeira com o ferro, eles perderam a natureza de cada um. Cada um perdeu sua natureza, sim ou não? Não. O ferro continuou sendo ferro. A madeira continuou sendo madeira. Ou seja, casar não significa que eu deixo de ser quem sou em detrimento da felicidade dela ou ela deixa de ser quem é em detrimento da minha felicidade casamento não significa o sepultamento da identidade, da personalidade do temperamento, não gente não, presta atenção o ferro continua sendo ferro e a madeira o cabo continua sendo madeira o que, que a gente precisa entender? Que ferro é diferente de madeira. Madeira é diferente de ferro. E é exatamente a conexão dos dois que faz com que se forme uma ferramenta poderosa no processo de construção. De, no caso do, do Eliseu, de ampliação do espaço. Então nós precisamos entender isso. Que nós somos diferentes. Olha como é que uma mulher escolhe as cores. Olha o homem. Para o homem é só bege. Só bege. E para a mulher? É bege, marfim, creme e palha. E não, irmão, não tenta convencer ela. Você vai ter problema. Ela quer uma sandália bege. Ela quer uma sandália creme. Ela quer uma sandália palha. E ela quer uma sandália marfim. Para mim é tudo igual. Agora, por quê? Porque nós somos diferentes E a gente precisa respeitar A gente precisa respeitar Essas diferenças Nós temos percepções diferentes Você percebe? Não tem como Nós somos diferentes Às vezes eu vejo na praia Uns caras de sunga Que não faz sentido e eles desfilam como se fossem sarados. E algumas mulheres com um corpo razoável se sentindo gordas. Olha quando os dois se encontram. Dois homens se encontram, duas mulheres se encontram. Nós somos diferentes e nós precisamos entender e respeitar essas diferenças no sexo a mulher e o homem no homem tudo converge para um único botão a mulher não nós somos diferentes agora eu gostaria de chamar a atenção dos maridos a compreensão das esposas eu ouvi uma frase que é mais ou menos uma uma retradução de uma frase do T.J. que diz assim não queira entender o adulto que sou sem conhecer a criança que foi sem ouvir a criança que foi eu quero dar sequência no que o Cláudio falou ontem suponhamos irmão que você cresceu naquela família organizada. Por exemplo, meu filho Douglas, desde que a Rose estava grávida é que eu abençoava o útero da Rose. Quando o Douglas nasceu, a gente embalava ele assim, ó. Nasceu para vencer. Nasceu para ser uma bênção. Nasceu para louvor e glória do nome do Senhor. Quando o Douglas cresceu, ele ia para a escola dominical, nem que fosse para dormir na igreja. É engraçado que quando eu saí da COFAP, eu e a Rose, nós orávamos, tipo assim, das seis às sete da manhã. Saí da empresa falei, agora eu tenho todo o tempo para orar. E aí eu levantava, olha que coisa doida, levantava as crianças para orar comigo. O Douglas tinha que orar, a Letícia tinha que orar, o Pedro não tinha chegado ainda. Eu me lembro que o Douglas estava <risos> tentando ficar acordado uma vez na sala. E nós orando, e ele lá, amém. Aí o telefone toca, ele pega o telefone, nosso Deus e nosso Pai. <risos> Faz, deixa o menino dormir, tem que dormir, tem que dormir. tem que dormir. Uma outra vez ele começou assim: Senhor, abençoe o laço do passarinheiro. Eu falei: Não, vai dormir, meu, vai dormir. Quando o cara começa a orar pelo laço do passarinheiro, tem que dormir. <risos> tem que dormir. Aí a Letícia, o Douglas, o Pedro cresceram nesse ambiente. Cresceram nesse ambiente. Na mesa, a oração todo dia. Eu chegava em casa e perguntava, qual salmo vocês decoraram? E aí tinha que decorar todos os livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio, Josué, Juízo, Ruth, Os quatro evangelhos, Mateus, Marco, Lucas, João. As epístolas, isso era um exercício. Aqui tem o um show do Biblião. Entendeu? Douglas nunca me ouviu, acho que falar um palavrão. Eu nunca chamei em casa ninguém de besta, anta, vaca, idiota, nunca. Aí o Douglas cresceu nesse ambiente. Vamos supor, irmão, que você tenha crescido também nesse ambiente. Mas e a sua esposa? Que não é o caso da Valéria. Mas tem esposa aqui que a mãe apanhou quando ela estava no útero da mãe. Um dia um casal me disse assim, uma mulher, pastor, enquanto eu, eu estava dando à luz à minha filha, meu marido estava transando com outra no motel aí essa menina nasce deveria ter nascido morta, diz o pai é um problema não sei porque isso não abortou aí cresce debaixo dessas ministrações malignas, uma confusão a mãe sem juízo, o pai um bêbado quando ela está com 12 anos, ou oh, 10 anos, o pai vai embora. A mãe fica só. E essa menina vai crescendo. Só Deus sabe como. Com 20 anos ela se converte. 21 anos conhece esse rapaz da família religiosamente equilibrada. Ela com 22, ele com 23 se casam. Ele não pode exigir dela, aquilo que ela nunca recebeu, e ele recebeu desde o ventre. Ele não pode cobrar dela o mesmo nível de maturidade, de percepção espiritual, de fé. Por isso que o casamento precisa ser visto como escola. Onde os dois se matriculam para aprender a ser o que nunca foram. Por isso que o casamento tem que ser um espaço terapêutico, curador. Onde um tem que ser para o outro agente de cura e de transformação. Por isso que o casamento exige paciência, amor incondicional, misericórdia, solidariedade. Antes de você ficar... É, questionando, inconformado, inconformado, brigando por causa do comportamento não muito conveniente dela ou dele, que tal você conhecer a história por trás desse comportamento para entender que na verdade Deus colocou ele do teu lado para você ser agente de cura, Deus colocou ela do teu lado para que ela fosse agente de cura e você agente de cura para ela. Será que não está na hora de você entender isso? Que nós somos diferentes? Nós fomos criados de uma forma diferente em todos os aspectos E isso precisa ser compreendido, entendido Eu e minha esposa Talvez estejamos vivendo o melhor momento da nossa vida conjugal Porque nós entendemos tudo isso nós entendemos a importância de falar o certo, na hora certa, no lugar certo, da forma certa. Nós entendemos que a Rose veio de uma família diferente da minha. Eu vim de uma família diferente da dela. E o que é bom, a gente preserva. O que não é bom, a gente, a gente coloca do lado. O que é importante, virtuoso, a gente Reproduz, repete. O que não é bom, a gente tira da mochila. A gente joga fora. Deus não me colocou ao lado da Rose para torná-la uma pessoa pior. Deus não colocou a Rose do meu lado para me tornar uma pessoa pior. Nós fomos colocados um ao lado do outro para ser a gente da graça de Deus. A gente do amor incondicional de Deus, a gente da bênção de Deus. Se vocês me entendem, digam amém. Eu faço sempre uma pergunta para os casais: qual é o destino final da nossa viagem conjugal? O céu. Qual é a missão principal do marido? Ajudar a esposa a chegar no céu. Qual é a missão principal da esposa? Ajudar o marido a chegar no céu. E aí você me pergunta, pastor, como eu sei se estou ajudando a minha mulher a chegar no céu? É simples. Vou te fazer uma última pergunta. Ao teu lado, irmão, a tua mulher se sente no céu ou no inferno? Ao teu lado, irmã, o teu marido se sente no céu ou no inferno? Porque se o teu marido ao teu lado se sente no céu, você está ajudando ele a chegar no céu. Se ao teu lado a tua mulher se sente no céu, é porque você está ajudando ela a chegar no céu. Termino. O homem fala para se afirmar e resolver problemas. A mulher fala para se relacionar. O homem é lógico e racional. A mulher é emotiva. O homem é prático. A mulher é detalhista. O homem faz uma coisa por vez. A mulher faz várias coisas ao mesmo tempo. O homem vê com os olhos. A mulher com os olhos e as mãos. Pega para mim, por favor. Pega para mim 70 pares de sapato. Depois que ela pega todos para ver, ela diz para o cara, depois eu volto. O homem é visual e a mulher é auditiva. Como lidar com a raiva para não comprometer a comunicação? Ô Elias, vem aqui você com a Idarina, por favor. Me ajudar nessa ilustração aqui. Veja só. Quais são os seis pilares da inteligência emocional? Se... fica aqui Elias, assim, fica você aqui, desculpa, ela fica aqui, você fica aqui, ó. fica aqui assim, olhando para mim aqui Elias, isso. Quais são os seis pilares da inteligência emocional? Autoconhecimento, autocontrole, empatia, inteligência social, automotivação, e capacidade de perdoar, presença autoconhecimento, se você não conhecer suas próprias emoções, se você não conhecer quais são os gatilhos que quando acionados provoquem em você uma tempestade emocional, você não consegue corrigir isso, controlar isso, autoconsciência, autoconhecimento, Paulo fala de autocontrole, domínio próprio, Empatia é essa capacidade de colocar no lugar do outro. É interessante que misericórdia é a junção de duas palavras. Miséria e cardia, coração. Então misericórdia é colocar o coração na dor do outro. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia? é Coloca o seu coração na minha dor. Com paixão é se colocar no lugar do outro para sentir o que o outro está sentindo. Empatia. Preste atenção. Aqui está Ela não vai chamar Idalina agora Vai chamar Estímulo Diga Estímulo, estímulo. Outra vez estímulo. Mais forte okay. O Elias não vai chamar Elias Ele vai chamar Resposta Diga Resposta, resposta. Qual é o nome dele? Resposta. Qual é o nome dela? Estímulo. Então presta atenção Entre o Estímulo e a Resposta Existe um Espaço e aqui mora a sua liberdade para decidir qual a escolha ou qual a resposta que você vai dar. Você foi estimulado e agora você tem que dar uma resposta. E aqui ó, aqui mora a sua alegria ou tristeza. Aqui mora a sua desgraça ou a graça Aqui mora a maldição ou a bênção. Aqui mora a felicidade ou a infelicidade Aqui mora a glória ou a vergonha Presta atenção Você foi estimulado e precisa dar uma resposta E aqui você tem a liberdade Isso aqui é inteligência emocional Por exemplo eu estava, eu falei para minha esposa se assim, dá uma olhadinha, Rose, para mim aí no horário do voo. E ela olhou, não, Josué, é vira copos, nove horas. Eu falei, ah, legal. Aí levantamos cedo, pegamos o, o carro e fomos para o vira copos. Quando eu chego lá, eu digo, Rose, confirma o voo aí. Ela abre o WhatsApp e diz, Jô do céu, não é Vira copos é Guarulhos já era o que você faz numa hora dessa, irmão? o que você faz? o que você faz? ô, oh, doutor Luciano, vem aqui me ajudar presta atenção isso aqui funciona, gente porque tem funcionado comigo muito você nesse espaço aqui ó, você tem que criar uma tecla vem aqui Luciano você tem que criar uma tecla sabe qual é a tecla que você vai criar? não vai chamar Luciano vai chamar pausa vai lá eu aperto e você fala pausa pausa não, não essa pausa está muito rápido está muito rápido tem que ser assim ó pausa para dar tempo de contar até 10 pausa vamos lá Esse é meu amigo, Luciano. Nessa hora em que a Rose disse para mim assim: Perdemos o voo. Não sabemos se tem outro voo. E tem uma conferência nos esperando. Essa é a hora, gente, que um gatilho é acionado. Se fica. Ah. Mas aí você lembra: Opa! Paus! Aí você conta: Um. Senhor, ajuda a minha mulher. A segunda, dois, me dá da tua graça, Senhor. Três, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Quatro, a resposta branda, anula a ira. Quinto, quem não erra? Sexto, o amor é paciente. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Não tem problema, irmã Rosimare. Eu estou no avião, né? Eu estou no avião e aí eu sempre durmo no avião. Aí eu entrei no avião logo pela manhã, aquela jovem senhora é, chacoalhou bastante aquela garrafa de refrigerante e quando ela abre vai, pá! E eu dormindo, só caiu em mim. Aí eu acordei assim, meu Deus, está tá, tá chovendo no um avião, está chovendo no um avião, está chovendo no um avião. Eu fui estimulado. Eu preciso dar uma resposta. Agora, que resposta eu vou dar para a aeromoça? Aí você aperta a tecla, Pau. Aí você conta, Senhor, converte essa mulher. Me ajuda, Senhor. Eu carrego um nome que está acima do meu nome. Esse nome é de Jesus. Eu não posso comprometer a reputação do Evangelho, Senhor. E se essa menina estiver na igreja quando estiver pregando? Quem não erra? Perdoai-vos uns aos outros como Deus em Cristo vos perdoou muda tudo, qual é a tecla que você vai apertar? pausa e olha que eu melhorei, porque não era assim o Douglas a Letícia, o Pedro, a Rose lembra de como eu era quantas vezes eu expus minha esposa a vergonha quantas vezes eu expus meus filhos à vergonha quantas vezes eu não morri porque Deus me guardou no trânsito Quantas vezes, não faz, faz algum tempo atrás, alguns meses atrás, eu chamei meu genro, o Felipe, e disse: Eu quero te pedir perdão. Por que, pastor? Você trabalhava comigo. E quantas vezes eu tratei você com muita falta de equilíbrio emocional? Me perdoa, cara. Quando eu era menino, eu falava com o menino. Eu sentia como menino. Eu me comportava como menino. Mas depois que eu me tornei homem. Eu deixei as coisas de menino. Porque eu entendi que o amor é paciente. O amor é benigno. Tudo sofre. Tudo crê. Tudo espera. Sabe contar até 10 Dez. Para que Deus seja glorificado. Interessante que eu entrei no avião esses dias, ô Luciano. E eu não era assim, Luciano. Eu sempre compro aquele espaço mais. E quando eu entrei no avião, tinha uma senhora sentada no meu lugar, Vida Arena. E aí, eu disse para a aeromoça, ó, meu lugar. Ela disse, aquela senhora está com problema de saúde. O senhor poderia sentar lá atrás. E era longe o voo. Eu disse... Sem problema. Onde você quer que eu sento? E aí ela disse, espera um pouquinho que eu vejo se eu arrumo um lugar melhor para o senhor lá atrás. Aí eu fiquei ok. Aí eu peguei meu telefone e fiquei olhando assim, mas tranquilo mesmo. E eu mesmo pensando comigo, Luciano, me converti, cara. Deus está fazendo uma grande obra. Aí ela olhou assim e falou, por que, que o senhor é assim? se todos os passageiros fossem assim o mundo seria um pouco melhor Deus foi glorificado naquele dia o diabo foi envergonhado e o Espírito Santo continua produzindo em mim as virtudes do seu fruto vamos aplaudir ao Senhor pela pausa, pelo estímulo e pela resposta Deus abençoe fique de pé por favor Repete comigo, decisão, decisão. Decide, decide O meu destino Repete, decisão, decisão. Decide decisão. Minha qualidade de vida Repete comigo, decisão, decisão. Decide, decide A minha própria saúde Não importa o que você sabe Importa o que você está fazendo Com aquilo que você sabe Eu só acredito em mudança Quando aquele que quer mudar Decide Um dia eu decidi Quem chegar perto de mim Vai sair melhor Porque se eu Sou salvo Carrego o céu Por onde eu passo não posso deixar as marcas do inferno Eu decidi Não diminuir ninguém Elevar a todos Eu decidi Fazer minha mulher feliz Todos os dias Quando eu estou fora de casa A primeira pessoa Que recebe o meu bom dia É minha mulher e ela está aqui de prova. Escreva assim, bom dia, meu grande amor. Se eu estiver chateado, é só meu amor. Se eu estiver muito chateado, é bom dia. Eu decidi ser um exemplo para os meus filhos. Eu decidi ser uma inspiração para aqueles que precisam se inspirar. Para ser um servo de Deus, eu decidi, eu decidi não ler nada antes da Bíblia pela manhã, eu decidi não sair do meu quarto sem orar, todos os dias, eu decidi, eu decidi nunca parar de crescer, amanhã eu quero ser melhor do que hoje, semana que vem, eu quero ser melhor do que essa semana e o mês que vem, eu quero ser melhor do que esse mês eu quero perguntar com muita honestidade qual homem aqui que até aqui não tem ajudado a sua esposa a chegar no céu você entendeu o porquê nesta manhã e você quer tomar uma decisão de sair daqui diferente em nome de Jesus, levante a mão, por favor. É, é só gente honesta mesmo, assim, pastor. Sou sincero, eu tenho sido mais problema do que a solução. Levante a mão, por Agora, vocês têm coragem de pegar a esposa e vir aqui na frente? Então, vem aqui, por favor. Só as mulheres, agora que quer mudar a partir de hoje, diante de tudo que ouviu, você quer mudar a partir de vem aqui na frente também. As mulheres com o marido. Não, vamos lá que eu quero mudar. Eu quero mudar. Eu, eu, não, eu não posso continuar sendo assim. Eu não posso continuar sendo como eu sou. Eu não posso continuar com esse desequilíbrio emocional. Que vem quebrando aquilo que Deus fez. Não, não Eu não posso. Eu não posso. Eu não posso. Coloque a mão no ombro da sua esposa Aqui não tem Ninguém Que possa se ver Como uma obra acabada Todos nós estamos em processo E como é bom Quando a gente reconhece que precisa melhorar Quando a gente reconhece Os nossos erros Nossas falhas, nossos pecados Vamos orar Peça perdão Pai, nos perdoa. Tudo o que falamos, que não deveríamos ter falado. A forma como falamos, que foi errada. As palavras que proferimos, que mais destruiu do que edificou. Falamos na hora errada, da forma errada, no lugar errado. Não somos pacientes Falta-nos domínio próprio muitas vezes. Essa virtude do fruto do Espírito. Perdoa-nos. Perdoa as feridas que provocamos na alma do outro. Perdoa as feridas que provocamos na alma dos filhos. Aplique em nós o poder da graça transformadora Aplique em nós o poder do sangue vertido na cruz do Calvário. Que a Tua Palavra processe em nós cura e libertação. Enche-nos o Espírito Santo. Para que a gente possa viver a realidade do Evangelho, do nosso comportamento no dia a dia, dentro e fora de casa. Que nós sejamos luz do mundo e sal da terra, onde quer que nós estejamos. Glorifica o Teu nome nas nossas atitudes e no nosso comportamento e que nesta manhã haja conversão, arrependimento, mudança de vida, mudança de atitude, mudança de mentalidade e que em nós o Teu nome seja sempre glorificado. Em nome de Jesus.